agora você acompanha o nosso quadro TRT Entrevista. O Brasil já completou um ano da aplicação da primeira vacina contra a covid 19 mas a doença mesmo assim segue infectando pessoas e o avanço rápido desta nova variante, a Ômicron, deixa as autoridades em alerta. A doença tem levado ao afastamento de muitos trabalhadores. Em meio a isso, o isolamento, em meio a isso, o Ministério da, da Saúde é, é, diminuiu o tempo de isolamento. Para falar sobre as mudanças e também dúvidas para quem precisa se afastar do emprego, a gente recebe no estúdio a juíza do trabalho, Graziele Cabral. Doutora, seja bem-vinda aqui na TRTFM. Bem-vinda, é um prazer estar aqui. É um prazer também estar falando com os ouvintes e, e, e telespectadores do Instagram. Um assunto tão polêmico. Doutora, sobre afastamentos, temos o isolamento e a outra situação é a licença médica. Qual a diferença entre eles para quem está trabalhando? Bom, o isolamento ele é uma medida de segurança para o ambiente de trabalho que o empregador deve adotar quando detectar funcionários contaminados. Então, ele deve afastar, isolar esse, esse trabalhador, Certo? do ambiente de trabalho, para evitar a contaminação de outros funcionários e também, é, se é uma empresa que tem clientes, também a contaminação dos clientes. Já a licença médica é quando o empregado ele está contaminado, só que ele tem recomendação médica de afastamento do trabalho. Então, esse é o famoso atestado médico, é o atestado onde o médico diz é, que as condições de saúde daquele trabalhador não permite que ele preste os seus serviços. É importante que é, a diferença entre o isolamento e a licença médica, porque é, muito se fala agora com as questões de COVID, do home office. Então, o que, que acontece? Muitas vezes o trabalhador, ele, se ele está só isolado, ou seja, ele não tem nenhum tipo de restrição médica para o trabalho, o empregador pode exigir, pode requerer que ele faça o trabalho em home office, se for possível, dentro da função dele. Entretanto, o trabalhador que está contaminado com o Covid e está de licença médica, ou seja, ele tem um atestado dizendo que ele não pode exercer a sua atividade é, laboral, ele não pode ser, dele não pode ser exigido, tá? O trabalho nem em home office, ou seja, a licença, ela é licença tanto para ele trabalhar, hum. ele não pode trabalhar nem na empresa e nem no home office. Doutora, o Ministério da Saúde diminuiu o período de quarentena para pessoas com Covid-19. Antes era de 14 dias, agora o período passou a ser de pelo menos cinco dias se testar negativo e não ter sintomas, ou sete dias sem precisar fazer o teste e estar sem sintomas. No trabalho, empregador e empregado devem seguir este novo período. Qual a orientação? Grande polêmica, né? um assunto que nós começamos o ano de 2022 já com essa dúvida, porque bem no inicinho do mês é, saiu essa recomendação, esse novo protocolo do Ministério da Saúde, só que este protocolo é um protocolo geral para a população. Veja que ele não trata especificamente... É, do ambiente de trabalho porque quanto ao isolamento os prazos de isolamento do ambiente de trabalho, existe uma norma própria, é a portaria 20 de 2020 que estabelece prazos diferentes e veja que nessa manifestação, nesse novo protocolo do Ministério da Saúde, não houve nenhuma menção de revogação é, dessa portaria antiga ou mencionou que os prazos modificados também valeriam para o trabalhador. Então, o entendimento mais seguro, o entendimento que, é, que o empregador deve adotar para que ele não corra risco de ser multado ou tenha outras, é, é, outras situações é, de risco que possa é, lhe comprometer, ele deve seguir o prazo antigo. E qual que era o, o antigo? Na verdade, o prazo vigente, que é ainda de 14 dias. Então, a portaria 20 de 2020, ela prevê o prazo de 14 dias quando o empregado confirmado que ele está contaminado, ele deve ficar isolado. Se ele é um caso suspeito apenas, aí ele, é, por exemplo, que ele teve em contato com um empregado contaminado, ele é um caso suspeito, não fez exame, neste caso ele pode fazer o exame, se der negativo, voltar ao trabalho ou voltar ao trabalho se ficar 72 horas assintomático. Mas eu repito, isso é para casos suspeitos. Para casos confirmados através de, de exames de Covid, o afastamento para o trabalho deve ser de 14 dias. Você está acompanhando a entrevista sobre as novas regras do Ministério da Saúde e os afastamentos no trabalho por Covid-19, com a juíza do trabalho, Graziele Cabral. Doutora, se o atestado for maior ou menor que o determinado pelo governo, a posição do médico vale mais que as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde? Veja, a empresa tem que respeitar o atestado. O atestado ele é soberano. Inclusive, se o atestado for superior a 15 dias, o empregador pode inclusive encaminhar o empregado para o afastamento para o INSS. Então, deve ser observado. Em casos de um atestado com um prazo inferior ao do governo, o que, que pode acontecer? Vamos supor que o, o prazo que nós estamos falando de isolamento é de 14 dias, mas o médico dá um atestado de 7, dizendo que ele não pode trabalhar por 7. O empregado tem que ficar fora da empresa os 14 dias, mas ele pode trabalhar os sete faltantes em home office. Então, os sete em que ele está de licença médica, ele não pode trabalhar nem na empresa e nem em home office. Entretanto, os outros sete, que para completar o período dos 14 dias da portaria, o empregador poderia sim exigir que ele trabalhasse em home office. Quanto à testagem... É necessário um teste negativo para retornar ao trabalho, caso a pessoa tenha tido Covid? No caso do empregado contaminado e após os 14 dias previstos na portaria 2020, não há qualquer necessidade de teste negativo. O teste negativo só naqueles casos onde eu falei de suspeita, né? Se houver uma suspeita sem exame comprobatório, ele pode fazer o teste só se ele estivesse com suspeita de covid e estando negativo esse teste, aí ele retorna. Agora, decorrido normalmente os 14 dias da data da confirmação da, conta, da contaminação, ele não precisa fazer o exame para retornar, o exame não precisa ser negativo. Todas essas regras que nós falamos aqui agora, elas, elas são as mesmas para os casos registrados de influenza Não. Não há nenhum tipo de protocolo, isso também é uma dúvida muito comum, porque há, há, muitas pessoas estão se contaminando com a influenza. Não há nenhum tipo de protocolo de prazo de isolamento é, para casos de influenza. Então, o funcionário, o empregado que estiver com a influenza, ele só vai poder se afastar do trabalho se ele tiver um atestado médico que indique o tempo e que ele precisa se afastar do trabalho por estar contaminado pela influenza. Hoje no TRT Entrevista você ouviu a juíza do trabalho, doutora Graziele Cabral. Doutora, muito obrigado pela, por ter atendido o nosso convite, por estar aqui conosco na TRT-FM. Eu que agradeço, um bom dia, um bom dia para o pessoal do Instagram também, até mais.